Boa noite, família de Deus. Boa noite, irmãos. Com grande alegria que nós estamos aqui mais nessa segunda para meditarmos, continuarmos meditando sobre ânimo e esforço. Né? O Senhor nos deu essa direção e nós já vimos aqui anteriormente, né, sobre como estarmos animados e nos esforçando para entrar na boa terra, para crer que, desembaraçando-nos dos pecados e da incredulidade, olhando para o nosso Deus, o Senhor não nos prometeu nada que Ele não nos possa fazer conquistar. Nós também vimos, né, Irma irmã Bettina trouxe para nós sobre termos ânimo e nos esforçarmos como aquela mulher do fluxo de sangue, como os cegos, né, que foram curados da sua cegueira, para tocar no Senhor, para crer, para voltar a crer no Senhor. Uh, também fomos abençoados para termos esforço e ânimo para recalcular a rota, para nos voltarmos ao Senhor, a ter nosso coração ardendo por Ele. Nós também vimos a semana passada que nós temos que ter ânimo e fé para tirarmos a pedra, tratarmos daqueles assuntos que têm nos feito desanimar, que termos coragem de crer no Senhor, que Ele nunca se atrasa, mas que Ele chega no tempo certo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje eu quero estar meditando com vocês sobre o esforço de nós estarmos pregando o evangelho e termos ânimo de prevalecer, né, de permanecer nas orações, no clamor, na intercessão. Nós vimos na semana que passou o Senhor falando sobre nós, do evangelismo, trouxe, reviveu o momento que a igreja aqui fez um evangelismo na cidade, semeou a cidade. Nós vimos no domingo o Senhor também falando que Ele quer essa restauração entre Cristo e a Igreja, essa reconciliação, a formação da noiva, do corpo de Cristo, porque o Senhor deseja que o Seu Evangelho, que a Sua Palavra seja anunciada. Mas se o Senhor tem nos falado que nós precisamos de ânimo e de esforço, é porque circunstâncias acontecem no caminho que a gente vai desanimando, que a gente vai se calando, e que a gente vai, às vezes, perdendo o ânimo, perdendo a vontade e perdendo até mesmo o interesse, muitas vezes, de fazer esse evangelismo, de estarmos pregando o evangelho. E para isso, para essa meditação, para que hoje nós saiamos animados, cheios da graça de Deus, tendo direção, porque o Senhor, pela Sua Palavra, sempre nos dará direção de como seguirmos, prosseguirmos na nossa fé, eu quero abrir com os irmãos na carta, na Epístola dos Colossenses. Carta aos Colossenses, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 12 até o 17. Nós vamos ver aqui quais foram as provas né, que Paulo passou e os seus companheiros de ministério passaram e como eles agiram para permanecer pregando o evangelho cheios do Espírito Santo, ah, diz aqui então em Colossenses 4,12, Saúda-vos, páfras que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós Pelos de Laodicea e pelos de Hierápolis Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas Saudai os irmãos de Laodicea e Ninfa E a igreja que ela hospeda em sua casa e uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de laodiceia, lede igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Amém? Então nós vemos aqui que Paulo diz, uh, relata-nos aqui, né? Que Epafras é um servo de Cristo Jesus, o qual se esforça, mas não é só um esforço, é um esforço de sobremaneira e contínuo nas orações pela vida dos Colossenses, dos de Laodiceia e, e da cidade de Hierápolis. Ou seja, ele estava constantemente lutando diante do Senhor, do altar do Senhor, em oração, em clamor pela vida dessas três cidades. Então, nós podemos ver aqui que a pregação do evangelho, que antes, o que precede antes mesmo de nós pregarmos e de nós crermos que essa palavra vai fazer efeito, nós temos que nos esforçar na oração, no clamor pelas vidas. Irmãos, eu pergunto hoje, né? O quanto nós temos clamado pela cidade onde nós moramos? O quanto nós temos clamado e orado pela família que a gente quer que seja salva? quanto nós temos orado e clamado pela vida que você deseja que seja salva? Você pode dizer assim, ah, não, eu tenho orado, mas nós vamos ver se esse nosso clamor é sobremaneira, contínuo, né, cheio de fé, de perseverança, de que essas vidas serão salvas. Porque quando Epáfras, quando Paulo saía para semear a palavra, eles sabiam quais eram os perigos que eles iam enfrentar naquela cidade. A carta aos Colossenses, aqui nós podemos ver que o Senhor fala aos Colossenses né, sobre a primazia de Cristo, as virtudes recomendadas, os vícios que devem ser uh, uh, abandonados, a obediência. Ele, ele trazia uma direção para que eles entendessem que Cristo era o centro de todas as coisas e que eles deveriam se arrepender daquela vida uh, independente de Deus e se voltar para Cristo, porque ele era o princípio de todas as coisas, aonde o Senhor tinha criado, recriado todas as coisas. E ele pregava aquele evangelho e ele orava em cima daquela semente. E o Senhor deu para os discípulos, assim como para nós, a incumbência de pregar, o arrependei-vos, ele disse, vai, né? prepare o caminho para o Senhor, pregue, pregue que todos se arrependam dos seus pecados, sejam batizados e sejam feitos discípulos. E nós podemos ver que no meio dessa pregação, do meio dessa semeadura, às vezes a gente encontra solos cheios de espinhos, solos endurecidos, Pessoas que a gente pensa assim, nossa, eu vou pregar e todo mundo vai crer, vai receber, porque é impossível que eles não vejam, não sejam tocados pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Mas muitas vezes o solo é tão duro, né? Que não é assim na primeira, no, no falar, no levar, que aquilo vai crescer. E é por isso que nós precisamos perseverar em oração. Agora, eu quero que vocês olhem para as cidades que, eles, que Epáfras estava pagando o preço de oração. Colossos, Laodiceia e Herápolis. E eu gostaria que vocês abrissem Apocalipse no capítulo 3, no versículo 14. E aqui nós vamos uh, ver como era esse solo de Laodiceia? porque Hierápolis era cidade vizinha e Colossenses também, uh, Colos Colossa né? era cidade vizinha ali de Laodiceia. E era uma cidade próspera, o comércio era próspero, tinha águas termais, a produção deles da cidade, de, de roupas, de riquezas, era enorme era uma cidade muito concorrida, visitada por muitos. Tanto as três cidades, e Herápolis era considerada uma cidade sagrada, com águas termais curativas, muitos iam para lá buscar cura. Então, qual era a visão que esse povo tinha? Que eles não tinham falta de nada. Olha o que diz aqui, Apocalipse 3:14 ao anjo da igreja em Laodicea escreve, Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca.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 E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor dali sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, como que o povo de Laodiceia se via? Rico, abastado e de que não precisava de coisa alguma. Eles olhavam para a riqueza, para a condição natural daquela cidade, para a fama daquela cidade... E eles diziam, a gente não precisa de nada. A doença de Laodiceia chamava-se orgulho e soberba. Eles tinham muito orgulho pelo comércio local, pela prosperidade que eles tinham, por não terem falta de nada. Então, eles se viam dessa forma, ricos, abastados e de que não precisava de nada. Agora, eu quero que você imagine você indo pregar num lugar desse. Aonde as pessoas se acham ricas, abastadas e que não precisam de nada. E vem um pregador falar do arrependimento dos pecados e que eles precisam se arrepender da vida independente que vivem e se voltarem para Deus. De que essa pregação manifestasse para os de Laodiceia que eles não eram aquilo que pensavam. Porque enquanto eles se viam ricos, abastados e não tendo não precisando de nada, os céus tinham outra opinião a respeito deles. E como isso é profundo, irmãos, às vezes nós temos uma opinião a respeito de nós aqui na Terra, mas o que nos interessa realmente é o que os céus pensam a nosso respeito. E os céus, quando olhavam para a Laodiceia, não viam um povo rico, abastado, que não precisava de nada. Mas viam ali um povo miserável, infeliz, pobre, cego e nu. Porque de nada adiantava tudo aquilo que eles tinham naturalmente, se eles não tinham Cristo como centro das suas vidas. Se eles não conseguiam ter humildade de coração para saber de onde vinha toda aquela prosperidade que eles tinham e para que, que eles usavam. E a sua pobreza espiritual se manifestava pelo orgulho que eles tinham no coração. E quando você é enviado a pregar para uma cidade como Laodiceia, aonde as pessoas pensam que elas não precisam de nada, tem tudo. Nada me falta. O pregador chega nessa cidade... Eles acham que o pregador precisa deles e não deles do pregador. Então, o pregador é atingido na sua utilidade. É quando você vai pregar para aquela pessoa que tem um solo de Laodiceia que ela diz assim: ai, coitado de você, você é pregador, você é pastor, você é missionário, você é crente. Ah, algo deu errado na tua vida né? para tu seguir esse caminho. Mas eu não preciso, eu estou bem. Então, o solo duro faz você se sentir inútil, faz você se sentir incapacitado. E muitas vezes, essas tribulações, esses espinhos encontrados no caminho, na hora que se está evangelizando, faz com que o coração do pregador, daquele evangelista, daquele que vai... Uh, ser enviado a essa pessoa, faz com que ela venha retroceder e se questionar. Meu Deus, eu acho que eu estou no lugar errado. Eu não vou falar, eu não preciso passar por isso. Eu não preciso viver essas ofensas. Essas pessoas não querem. Aí a gente se transforma no profeta Jonas, né? Que o Senhor diz, vai Jonas e prega arrependimento para Nínive. Não, Nínive não. Ele estava tão magoado, tão magoado, que ele não acreditava mais no arrependimento de Nínive. E o, o, o que Deus quer falar para nós é que, talvez, muitas vezes, a gente está perdendo a vontade de evangelizar porque a gente já não acredita no arrependimento das pessoas. A gente já não acredita que muita gente da nossa família possa se arrepender, que a nossa cidade onde a gente habita, pessoas possam se arrepender, a gente pensa assim, não, tem que vir julgamento, deixa Deus julgar tudo, deixa Deus trazer julgamento que daí eles vão ver quem é Deus. Isso é um sinal de um coração, de um evangelista que saiu do altar, que não está como epáfras, continuamente lutando em oração pelo local da onde ele está levando a palavra. Sabe quando você diz, não, mas eu já falei várias vezes, já foi falado milhares de vezes, mas o Senhor diz que né, a água precisa bater no solo duro, porque a água quando bate na rocha, ela vai desgastando, desgastando, desgastando, até que ela faz um furo e até que aquela água entra. Então o objetivo do evangelista é evangelizar e é orar por essa semente. Mas ele vai encontrar muitas dificuldades, ele vai se decepcionar com os solos. Não existe só solo fértil, existe solo espinhoso, existe solo rochoso, existe palavra que fica à beira do caminho. Existe aquele, aquele que vai dizer, nem sei por que, que você está aqui pregando, a gente não precisa mais de você. Vai embora, mas os nossos olhos precisam estar postos no Senhor. E o nosso coração precisa entender que nós fomos chamados para evangelizar aos pobres de coração. Ele disse, eu vim para pregar o evangelho aos pobres, para curar, para pôr em liberdade os cativos. Aquele que é pobre de coração vai ouvir a palavra. Aquele que está sendo trabalhado pelo Senhor vai, vai ouvir a palavra. Mas vai ter os cristões de Laodiceia. Mas Epáfras não desistiu, Paulo não desistiu, eles lutavam continuamente em oração. Jonas, ele olhando para a dificuldade de Nínive, ele quis fugir. Ele disse, eu não vou, não preciso estar ah, tá sofrendo isso aí, não vou, eles precisam ser julgados. E Deus queria curar o coração do profeta. E queria dar mais uma oportunidade para aquele povo de arrependimento. Então, quando a gente vê que a, a corrupção do mundo, da cidade onde a gente habita, está aumentando, é porque o sal que é a igreja, ela está se encolhendo. Porque quando nós decidimos ir para a batalha de oração e pregar o evangelho, o sal tem que aumentar na cidade. A corrupção tem que diminuir, porque a igreja ainda é o sal da terra e a luz do mundo. Então o Senhor diz, se nós estamos né, desanimados, nós precisamos e estamos sendo chamados com urgência para o altar da oração, como Epáfras, que batalhava por aquelas cidades continuamente, Uh, ainda diz aqui em Colossenses 4 né, diz que ele caminhava, caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus uh, sou testemunha do quanto ele se esforça em seu zelo fraternal por vós, ele olhava para, para os de Laodiceia e ele via irmãos, ele tinha amor de irmão por aquela cidade ele sabia que eles eram orgulhosos mas a palavra diz que é bendito, quão formosos são os pés da, sobre os montes daqueles que trazem a boa nova. né? É, Isaías 52, 7 diz isso. Quão formosos sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas e faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, os pés de Epáfras estavam sobre os montes. Tem cidades que são montes, orgulhosos, soberbos, acho que não tem falta de nada, mas eles precisam ouvir a palavra do arrependimento. E os peças se tornam formosos quando eles estão sob monte, mas o monte vai tentar puxar o evangelista para baixo, para que lá de baixo, ao pé daí do monte, ele olhe e diga assim: Mas é difícil, mas é muito difícil, acho que eu não vou conseguir pregar. Vou fazer outra coisa, que nem Pedro disse, vou pescar, não é para mim. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Voltar a fazer o que eu fazia antes não é deixar de trabalhar e viver só em tempo integral na igreja. Existem chamados para isso, mas não é só isso. Voltar a fazer o que eu fazia antes é voltar à minha velha vida. Porque eu não creio mais que eu tenho condições de pregar, o que eu pregando vou ter resultados. Agora eu pergunto, irmão, se a gente foi chamado para pregar arrependimento e nós mesmos, como igreja, não estamos crendo que o arrependimento possa ocorrer, como é essa semente que nós estamos pregando? Como ela vai? Ela vai vazia, ela não vai com fé, porque nós estamos deixando os altares da oração. Porque sabe o que, que acontece quando nós estamos pregando num solo assim? Nós olhamos, nós vemos a argumentação arrogante, porque a argumentação arrogante do solo soberbo é te botar sempre para baixo, é te desqualificar. Aí o que, que a gente faz? A gente vai buscar mais conhecimento. Vai buscar mais conhecimento, vou afiar minha espada agora quando eu vim falar com eles, evangelizar de novo, vou estar afiado e vou entrar no debate com eles e vou ganhar, vou calar a boca dessa gente, essa é a tentação para o evangelista, você não foi chamado para debate, você não foi chamado para vencer ninguém com a sua espada. Você foi chamado para proclamar o evangelho, a palavra de arrependimento, para anunciar as boas novas de salvação. E dentro desse anúncio, o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, vem trabalhar junto com a gente. E aí a igreja, a igreja viva de Cristo, é isso. É a igreja que é o templo cheio do Espírito que habita nesse templo. Fra falando do Evangelho com convicção, sem duvidar que a palavra é suficiente para fazer com que os joelhos se dobrem diante de Deus. É tremendo isso, porque nós como evangelistas precisamos voltar à fé a fé na palavra, aí nós abandonamos o altar da oração para buscar conhecimento para o debate, mas o meu conhecimento não faz o meu coração arder com fervor, o fogo que eu preciso, para pregar a palavra que eu conheço, não vem do conhecimento, mas vem do altar de oração, aonde tem brasas vivas, aonde o Espírito Santo quer queimar minha rejeição, quer queimar minha solidão, quer queimar tudo aquilo que entrou como ferida e que eu possa sair dali ardendo para pregar o evangelho, crendo que o Senhor é suficiente. Você crê que o Senhor é suficiente para converter a tua família? Você crê que o Senhor é suficiente para realmente fazer um avivamento nessa cidade? Então, meu irmão, eu preciso te ver na sala de oração, eu preciso te ver orando por essa cidade, pela tua família, você precisa ir pagar um preço não para argumentar, amaldiçoar as pessoas ou desqualificá-las, mas para que teu coração ferva com a presença do Espírito Santo, com brasas vivas para que você diga, ai de mim, mas eu quero, envia-me a mim. Você precisa ser enviado do altar. As pessoas não estão precisando de, de debates e de bons argumentos, elas têm isso. Elas precisam ver se ainda existem corações que creem apesar de todas essas coisas, de todas as adversidades, de tudo aquilo que vem contra elas, elas ainda queimam por falar de uma vida santa, de arrependimento e que nós precisamos nos voltar para o Senhor. Então, quando o Senhor coloca ali a palavra de Epáfras, né, que ele era fiel nas orações, é que aquele homem sabia que jamais ele podia pregar o evangelho a Laodicea, a Hierápolis ou aos Colossenses sem que o coração dele estivesse fervendo. Porque senão ele estaria sendo vencido pela rejeição. Porque o orgulho vem para te esmagar. Mas se teu coração estiver no altar, como diz aqui, vamos abrir lá em Mateus 5. Se teu coração estiver no altar, os humilhados serão exaltados, então os teus pés serão belos, pisando os montes e levando o evangelho. Então, em Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48, diz assim: Ouvistes que foi dito, Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Eu, porém, vos digo Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons E vir chuvas sobre justos e injustos Porque se amardes os que vos amam Que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Observe, irmãos, da onde o coração do evangelista pode ser curado? Quando ele vai orar. Quando ele ama, né, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, quando ele ora por aquele que os persegue, é ali no altar que ele vence o mal com o bem, é diante do Senhor em oração que ele vai vencer o orgulho de Laodiceia, o orgulho daqueles que estão combatendo contra ele, o desprezo é ali na oração é aonde o fogo do Espírito Santo queima dentro de você. E ali ele te prepara, ele unge os teus lábios, o teu a tua vida para você levar o evangelho. Porque o chamado a essa nova vida diz aqui, ó, no versículo 47: E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Sabe essa palavra? Que fazeis demais? Porque saudar só os que nos saúdam, amar só os que nos amam, ajudar só os que nos ajudam, sorrir só para quem sorrir para nós, pregar o evangelho só para quem gosta de ouvir, ser amigo só de quem concorda comigo, frequentar a igreja só das que eu vou com a cara do pastor, com a cara dos irmãos, isso qualquer um faz, qualquer nascido de Adão faz. Mas fazer a mais é orar pelos que te perseguem, fazer a mais é andar a segunda milha, fazer a mais é pregar o evangelho vendo irmãos naqueles que ainda te desprezam, fazer a mais é estar disposto com um coração e sacrifício vivo, santo e agradável de permanecer mesmo quando eles não querem que tu permaneça. Mas tu estás ali não para agradar homens, mas para fazer a vontade de Deus. E quando você vai falar a palavra de Deus e pregar o evangelho e quando você vai evangelizar, você não está ali para convencê-los de erro, não está ali para convencê-los que eles são piores do que nós ou que eles têm alguma culpa ou que eles são inadequados. Você vai pregar o evangelho com um coração ardendo de um amor justo, cheio de graça e de verdade que vai revelar a eles que apesar deles, Deus ainda tem uma palavra de arrependimento, tem uma chance, ainda olha para eles com olhos de amor e basta eles decidirem que o Senhor os quer, que Deus não está os desprezando, mas está o chamando para uma, uma reconciliação, que há esperança apesar deles, que há esperança apesar das suas obras, que há um Deus que pode apagar todos os seus pecados, perdoar todos os seus erros, lavá-los completamente com seu sangue, dar a eles a oportunidade de uma nova vida, de reconstruir. Mas se os nossos olhos estiverem, né, querendo buscar conhecimento, capacitação, qualificação para pregar para esses solos, eu vou esquecer de buscar o fogo do Espírito Santo. Satanás não tem medo de conhecimento, mas ele tem medo do conhecimento aliado a um coração que queima pelo Espírito que queima cheio da presença do Senhor, de um coração que está batizado no altar. Por muitas e muitas vezes, irmãos, isso que eu estou falando hoje aqui, eu presenciei, eu pensei, não, uh, eu estou pregando, mas eu não tenho certo argumento suficiente, eu vou me preparar, eu vou arrumar argumentos para... E aí eu percebi... Que aquelas pessoas não queriam o meu debate, elas não queriam ser vencidas por mim num debate, elas precisavam que Jesus as vencesse no seu interior, vencesse aquele orgulho dentro delas com o um espírito de humildade e mansidão. Eu percebi que apesar delas verem minhas vitórias, isso não dizia nada para elas, porque o que elas precisavam é que eu entregasse para elas o que Cristo tinha de amor pela vida delas. Sem desqualificá-las, humilhá-las. Mas fazendo elas cientes de que o Senhor entregou a sua vida por nós. E que nós somos sim, éramos, né, pobres, miseráveis, cegos, nus, mas ele nos deu vestes de justiça, ele deu colírio para os nossos olhos, ele nos tirou a cegueira como nós vimos naquela semana, que o Senhor curou aqueles cegos, devolveu visão a eles, o Senhor quer recalcular a nossa rota, Direcionar os nossos pés para um arrependimento. Um arrependimento que se nós estamos evangelizando com o intuito de mostrar que eles não são inteligentes ou são ignorantes ou que eles são desqualificados, isso não é o um evangelho que sai do altar. Mas eu preciso ir para o altar para me encher desse amor, dessa graça. De, disso que diz aqui, que eu me torne filho do meu pai, que faz nascer seu sol sobre maus e bons e ver chuvas sobre justos e injustos. Aqui diz a bênção é para todos, a chuva é para todos, o sol é para todos. Não posso ir evangelizar pregando um evangelho e dizer assim, ó, você só vai ser abençoado. Você... Não, o Senhor já os abençoou, mas eles não estão querendo aceitar a bênção. Então eu preciso pegar, pregar arrependimento de dizer, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não entendo o meu próprio modo de agir e você pode dizer, tem um Deus que pode colocar ordem no teu, no teu interior, que pode te oportunizar de novo, você ainda tem chance, mas quando nós estamos que nem Jonas, pregando o evangelho, mas nos sentando para ver a hora que Deus vai derramar fogo do céu para julgar tudo aonde está o amor, irmãos? talvez um coração cheio de raiva e ressentimento diga, que amor? eles são todos perversos, não respeitam Deus? Deus nunca pediu para nós defendermos Ele quando Pedro foi tentar defender o Senhor lá no Getsemane Jesus diz, guarda a tua espada Pedro, meu pai tem legiões de anjos, exércitos, se eu precisasse eu pedia. Eu vim para essa hora, guarda a tua espada Pedro. E aí Pedro e os demais que achavam que argumento, força, era o que precisava para defender Jesus, no pé da cruz não estavam lá, não permaneceram ao pé da cruz. Mas o apóstolo que permaneceu aos pés da cruz foi aquele que creu na profundidade do amor de Deus. Foi ali aos pés da cruz que o Senhor gerou a igreja e fez dela a família, quando ele disse: João, essa é a tua mãe, mulher, esse é teu filho. Ele estava dizendo, a vitória vem porque a cruz de Cristo eliminou o pecado, a cruz de Cristo levou embora o pecado e eu libero para vocês um espírito de vida para que vocês perdoem pecados, para que vocês vivam como família, anunciem o um evangelho de arrependimento, amem as pessoas que estão do lado de vocês. Se precisa haver arrependimento no mundo, há necessidade de arrependimento dentro da igreja. Porque se você ler em Laodiceia, que era uma carta à igreja, não era uma carta ao mundo, era uma carta direcionada à igreja de Laodiceia, Jesus estava dizendo para ele: Eu estou à porta e bato. Então Jesus estava fora da igreja de Laodiceia. Ele disse, se você me deixar entrar à igreja, eu vou cear contigo. Eu vou pegar o teu conhecimento e eu vou colocar fogo no teu coração. E daí você vai unir conhecimento com experiência. Quando você chorar com os que choram, quando você interceder junto com aqueles que estão precisando da tua intercessão. Quando você se colocar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí o Espírito Santo e a igreja são uns, não, nós estamos movendo as coisas sem o Espírito Santo estar junto. Nós fazemos e queremos a aprovação dele, não. Nós ouvimos dele e então fazemos e temos a sua aprovação. Nós estamos muito ansiosos, mas nós não estamos comparecendo diante do altar, mergulhando nosso coração numa disposição de saber que aquilo que o Senhor mandou profetizar, conforme o Espírito, vai ter vida. Vai ter vida. E é por isso que o Senhor está dizendo: desistam dos debates. Desistam dos debates. Isso aqui é certo, que lembra da mulher samaritana? Aonde devemos orar? Qual é o lugar certo? O Senhor não estava ali para ter argumentos para dizer qual era o lugar certo ou errado. Mas estava ali para fazer nascer, através do perdão, da revelação, do toque daquele coração, nascer uma verdadeira adoradora. Então muitas vezes você pode estar tá querendo dentro da sua casa debater, vencer a discussão com seu filho, com seu esposo, com a sua esposa, com seu vizinho, com seu amigo, não sei com quem. Você não precisa disso, Jesus não precisa disso. Ali você perde poder, no altar você ganha poder. Quando você entra em debate, você perde autoridade no altar, o Senhor te reveste de autoridade. Lá você sai magoado e irritado no altar, você é curado. Nós temos que decidir de que lugar a gente vai sair para levar as boas novas. De um altar ou de um palanque de debate? Nós não estamos aqui para provar nada. Nosso Deus já provou que Ele é Deus. Nosso Deus também, através da entrega do próprio Filho e de nos fazer Filho, já provou que Ele é nosso Pai. Ele não tem que provar nada. Nós só temos que crer no que Ele já fez. Anunciar com convicção e não querer nos igualar aos soberbos mas com um coração manso e humilde, assim como o nosso Senhor foi, nós venhamos a pregar, manifestar o Evangelho, levar as boas novas, não é fácil. Não é fácil lidar com a arrogância, com a prepotência, com o solo duro, com aqueles que acham que porque tem... Uma posição, um conhecimento maior, e isso pode ser fora ou dentro da igreja? Porque por esses ataques o conhecimento se multiplicou, né? Porque conhecimento virou poder. Mas poder sem autoridade vira corrupção. E a autoridade só vem dos céus. É de lá que é concedida. A autoridade para tu pregar a palavra. Autoridade para você carregar o fogo do Espírito Santo aonde você vai. Talvez a tua família não esteja precisando que tu pregue mais, mas está faltando fogo no teu coração lá dentro para amar mais. Talvez você ganhe todos os debates e perca todos os que estão ao teu redor. Mas o dia que você decidir perder, você vai ganhar. O dia que você decidir se humilhar, o Senhor vai te exaltar. Então aqui dentro nós precisamos de arrependimento, irmãos. Como igreja, de como nós estamos carregando essa comissão, essa missão que o Senhor nos deu. De levar o evangelho aos pobres. De levar o evangelho aos lugares aonde Ele nos mandou? Qual é o preço de oração? O quanto temos regado essa semente? Ou será que o nosso coração ainda está magoado, irritado? Irritado, quando o coração está magoado, irritado, a gente se afasta e nós temos muitos argumentos, mas nós não temos cura. Nós não temos palavra de reconciliação, então nós precisamos com urgência desse, o que fazer a mais? O que fazer a mais? Não, já cumprimentei, não, já perdoei uma vez, perdoa mais, não, já me humilhei, humilhate te mais Não, mas aprenda a botar limite, aprenda a usar a autoridade por amor Aprenda a fazer aquilo que o Senhor te disse por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. E te desfaça das armas carnais, para que o Senhor possa fazer nós, nossos pés voltarem ao altar de oração. Só para nós encerrarmos aqui, nesse, nessa semana que passou eu li o um, um livro que falava do testemunho de um chinês, é, o homem do céu, e muito interessante assim e que constrange bastante a gente, e ele falou ali que não entrava a Bíblia né, na China, não entrava e a mãe dele havia ouvido o evangelho através de uma missionária, a mãe dele era analfabeta E naquelas perseguições de prisão, de, lev de, de levarem presos, muitos deles, o pai dele ficou seriamente enfermo, teve câncer e a mãe com cinco filhos pensava como que eu vou fazer e ela chegou até a querer se suicidar, mas um dia ela ouviu a voz do Espírito dizendo que Jesus a amava e ela naquela madrugada chorou tanto aos pés do Senhor, e pediu que o Senhor lhe perdoasse porque ela havia duvidado desse amor. E ela chamou os filhos e ela, eles colocaram a mão sobre o Pai e pediram que Deus usasse de misericórdia, que curasse a vida do Pai deles. Porque eles precisavam do Pai. E em uma semana o homem já estava curado, em pé testemunhando aos parentes que ele chamava na casa e de portas fechadas e, e cortinas fechadas eles chegavam lá foram visitar pensando até que ele um para o enterro dele chegava ele estava bem e assim eles pregavam o evangelho ali escondido mas aquele menino aquele rapaz vendo tudo aquilo se converteu tanto ao Senhor e o maior sonho deles irmãos era ter uma Bíblia e ele perguntou mãe você já viu uma Bíblia e ela disse não Mãe, você já viu como é que é a palavra de Deus escrita? Ela disse, nunca vi, meu filho, mas ouvi a oh, missionária falar. E desde que eu ouvi, eu não precisei de mais nada, eu acredito. E ele saiu ali uh, de uma forma assim meio que inconformada, porque ele era jovem, mas ele queria muito. Ele procurou um pregador que já tinha ficado 20 anos preso e pediu que desse a Bíblia para ele. Mas ele disse que não ia dar, porque ele estava muito ferido, magoado, porque ele tinha ficado 20 anos preso e ele não queria voltar para a cadeia. Mas ele deu um conselho para o rapaz, ele disse assim, você vai orar, você vai fazer jejum, clamor e oração para que você tenha uma Bíblia, para que Deus lhe dê uma Bíblia. Ele voltou para casa e ele começou a orar e a jejuar e a clamar todos os dias, pai, me dá uma Bíblia, Deus me dá uma Bíblia, eu quero uma Bíblia. E ele já estava num estado de desânimo e fraco de tanto que ele orava e jejuava, os pais achando que ele estava ficando louco já. E aí ele teve um sonho. Ele sonhou com dois homens, ele descrevia a roupa, o pacote vermelho que tinha uma Bíblia dentro, ele via o outro homem que dava esse pacote para que aqueles outros dois homens chegassem na casa dele e entregassem. Ele tocou naquela Bíblia no sonho e ele se acordou muito feliz. Ele disse, mãe, eu vi a palavra de Deus. Deus mostrou no sonho dois homens assim, assim, assim. Ele contou aquilo e chegou à tardinha. Alguém bateu na porta dele. Eram aqueles dois homens. Os mesmos que ele tinha visto no sonho estavam lá na porta da casa dele. E aquele outro homem que ele havia visto, que tinha a Bíblia, havia recebido uma visão lá, que ele devia desenterrar a Bíblia que tinha enterrado e mandar com que aqueles dois levassem até aquele rapaz, Deus deu o endereço, deu tudo para ele. E quando ele recebeu aquela Bíblia, a mãe e o pai viram aquilo se realizando, eles se converteram mais. E ele ficou conhecido como o homem do céu, porque ele ficou conhecido como o homem que tinha ganhado a Bíblia dos céus, aonde Deus havia levado até ele, ele teve que aprender a ler para poder ler a bíblia e ele diz que ele dormia e ele ficava com aquela bíblia o dia inteiro e ele decorou todo o evangelho de Mateus e assim ele ia decorando a bíblia e a primeira vez que ele foi levar o evangelho ele disse que não sabia no que era pregar, ele só leu, ele só recitou o evangelho de Mateus porque ele tinha decorado e almas foram ganhas eu lendo esse testemunho, irmãos, eu vi o quanto nós deixamos e abandonamos a nossa fé de que quando nós dobramos ao joelho, mesmo que aquilo fosse impossível, o Espírito Santo move, ele fala através de sonhos, de visões, assim como ele disse para Ananias, vai na rua chamada à direita e tu vai encontrar Saulo lá. Nós estamos tão acostumados a mover as coisas por nós que nós não nos permitimos deixar o Espírito Santo mover. Nós estamos tão acostumados a querer argumentos bons para pregar que a gente esquece que a palavra de Deus é suficiente. Nós estamos tão acostumados a ganhar uma Bíblia, a termos várias versões na nossa casa que a gente não dá o devido valor que ela tem, que a gente não se apega a ela. Então se você durante a pregação pensou do que, que a igreja precisa se arrepender, pode começar de ter uma Bíblia em casa e não lê-la continuamente, todo dia, e não ter apego por essa palavra. Podemos começar a nos arrepender que temos uma versão de cada tipo, mas não ousamos às vezes cumprir com o perdoa, com o ora pelos que te perseguem. Então o que mais castiga nosso coração aqui na América, no lugar onde o Evangelho é livre, é uma ociosidade, é um comodismo, mas era aqui que nós deveríamos orar mais, clamar mais, buscar mais, para que não venhamos cair no sono, nos arrepender de ter tanto, nos achar abastados mas não ver que às vezes somos cegos e nus e pobres. Então que o Senhor nos conduza a um arrependimento, nos conduza a nos arrepender de deixar muitas vezes o Espírito Santo de lado, não contar com Ele, não ser o ajudante dEle. Nos conduza a nos arrepender de não nos apegar com tanta fé à palavra. E eu gostaria de convidar você a orar nesse momento. Que você peça em nome de Jesus. Que teu coração venha ferver de novo. Que teus pés sejam conduzidos ao altar. Que as brasas vivas do altar possam queimar nosso coração. Que a incredulidade saia dos nossos corações e nós possamos crer no arrependimento da nossa cidade, das pessoas com as quais nós temos evangelizado. Que o nosso coração se encha não de argumentos, mas se encha do Espírito Santo. Se encha de amor fraternal ao ponto de gastarmos nossas horas... Ao altar ajoelhado, clamando por almas que talvez você ainda nem conheça, mas que o Senhor tem planos. Ó oh, Senhor, nos desperta, Pai, desperta as nossas vidas para que não vivamos, Senhor, um evangelho morno, uma vida cristã morna. Mas tenhamos ousadia, Senhor. E coração arrependido para voltarmos a, Senhor Jesus, sermos apenas cooperadores do Espírito Santo. A crermos no impossível, a termos uma fé fervorosa provada pelo fogo. Retira do nosso coração as críticas, as rejeições, Senhor. Nos ajuda a caminhar a segunda milha. Nos ajuda, Senhor Jesus, a realmente sermos aqueles que são sal da terra e luz do mundo. Creio, Senhor, que tu farás um avivamento nessa cidade. Porque tu farás um avivamento nos corações daqueles, Senhor, que querem arder no altar. Em nome do Senhor Jesus, quero te louvar pela tua palavra, quero te louvar Senhor, por tudo que tu tem nos concedido e Senhor nos ajuda a usar tudo que tu tem nos dado, para que teu reino seja edificado e para que teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém Senhor. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. E gostaria de convidar vocês para logo mais a sala de oração, nós estarmos aqui, nós estamos caminhando, aprendendo cada segunda, passo a passo, como nos entregar mais, como clamar mais. Mas você está convidado a vir aqui aprender junto conosco aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado quando nós estamos aqui orando. Muitos têm vencido o medo, têm orado aqui na frente, crianças têm sido usadas pelo Senhor e o Senhor está te convidando a fazer um esforço, a ter ânimo e estar aqui conosco. Amém? Deus abençoe, abençoe a tua casa em nome de Jesus. Amém.